17 segundos, velho. Volts. Ai. Pô, será que a gente consegue matar o plant, velho? Matou o plant, matou o plant. Beleza! Tranquilo, tranquilo. Caralho, ganhamos isso aqui, velho.